Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar, do Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje estou aqui com o Thiago, também do Corrida Perfeita. E aí galera? Para trocar uma ideia, a gente vai falar sobre algo suave: aquela desculpa que não acaba nunca, que desculpa é coisa que não tem fim. O que, que foi que a gente puxou aí, Thiago, das grandes desculpas e lamúrias do porquê não treinar? Mas só esclarecendo, não só desculpas também. Né? Temos as dificuldades de fato, que é por onde a gente vai começar. É basicamente o tema desse podcast hoje: as barreiras que impedem as pessoas de ter uma regularidade, né? uma rotina de treinos regular. Os treinos de corrida, no nosso caso, mas serve para qualquer tipo de rotina esportiva, né, digamos assim. E aí, o que a gente fez? A gente separou um box lá no Instagram, no nosso Instagram do Corrida Perfeita. E levantou as principais queixas, né, em relação às barreiras que impedem as pessoas de ter rotina. E muitas vezes, como eu te falei depois, por, que você, por isso que você acabou usando esse termo de desculpas. Aí surgiram muitas desculpas lá também que a gente vai falar de uma um ah, ou do outra. Ah, mas eu quis a respe... usar mesmo essa questão da barreira como desculpa, porque normalmente é o que realmente é uma desculpa. A barreira é uma desculpa porque quem realmente quer dá um jeito.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 palavra frase batida né? todo o crescimento tá fora da sua zona de conforto então você tem que estar tá desconfortável a dor você vai sentir você vai sentir o um incômodo você vai sentir o um cansaço você vai sentir o estresse do seu organismo mas você tem que entender até onde essa dor tá te atrapalhando no seu dia a dia no seu movimento na sua mobilidade se você tá correndo mancando por conta de dor opa peraí, aí parou Joelho, não, né? é pra você, né? não é para você não é para você estar perdendo função articular, de movimento né?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 comum, né? Sim, mas falando especificamente dentro do trabalho que a gente faz no Corrida Perfeita tava mencionando mais dores articulares mesmo, que é o que você falou que não é o normal né? se tá tirando meu movimento, se eu tô tendo problema no joelho, aí sim é hora de, não simplesmente tu abandonar, mas primeiro investigar, né? Por que que isso aconteceu, né? É, o próprio Corrida Perfeita primeiro é consciência, o que que tá acontecendo? Como é que eu tô correndo? Por que que tá gerando esse... o que que pode estar tá causando isso, né? Mas se você quer mais uma desculpa... É. Quem, não <risos> quer des... Quem não quer desculpa e está chegando agora, entra lá depois no canal do Corrida Perfeita e olha os nossos vídeos sobre técnica de corrida que você pode entender, os nossos vídeos sobre lesão, o que, é que pode estar causando essa lesão e o que, é que você pode fazer para saná-la, como a gente ajudou milhares de pessoas a terem a solução para as suas dores e lesões. E para a gente fechar, André aqui o nosso podcast, esse é nosso episódio. Você falou começou falando de desculpas, né? Eu separei uma, duas que a galera colocou muito lá no Instagram que, assim, eu entendo mesmo que seja de forma inconsciente por parte das pessoas, que elas são desculpas que estão, às vezes, por trás das verdadeiras, das verdadeiras barreiras que elas têm para treinar. Né? Umas pessoas falaram, algumas pessoas falaram sobre a questão nutricional, eu ah, não tenho apoio de nutricionista, eu não sei o que eu como antes de correr, o que eu tenho que comer depois e acabo aqui no treino. Outras falaram também que não tem companhia para correr. Enfim, tivemos algumas desculpinhas lá, digamos, entre aspas, né? vamos colocar assim, assim. E essas foram as duas mais recorrentes. Ah, cara, isso é que nem aquela desculpa, né? Quem é casado é que a mulher nunca abriu o armário e falou que não tinha roupa para sair, né? <risos> tá cheio de roupa lá para sair, mas ela não tem a roupa certa. Ah, não quero sair porque não tem a roupa certa. Não, não vou fazer isso porque não tenho o, a ferramenta certa. Não, não vou realizar isso porque não é o momento certo. Cara, correr é simples, né?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 é o um abraço quentinho, né? De você estar se sentindo seguro, representado, tá junto, de uma equipe, de amigos, que você vai além do correr, você vai lá para trocar uma ideia, para esparecer, para você bater papo, né? E tem a questão da segurança que é algo completamente compreensível, é diferente né? do segundo, do primeiro ponto, né? Sim, que o ponto da da moça que não é isso para mulheres é muito mais grave.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 Reclamando da televisão. É, porque quando a é corrida ou qualquer outra atividade física era para ser uma solução benéfica pelo seu bem-estar, para sua saúde, acaba virando mais um problema. Mais um problema. Quando não deveria ser, né? E o mundo tá cheio de problema, né, cara? Precisa arrumar mais um com não, algo que é para ser bom, para ser não, divertido, vamos e olhar de agradável, forma positiva, né? né? E vamos nessa. Um recado pra galera aí, Tiagão? Não, os recados eram esses. Busquem é, realmente focar na solução e não nos problemas. E os tópicos principais que separamos são esses, Andrei. Valeu então galera, fiquem bem, espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco de solução na vida de vocês. Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência para a gente falar demais, mas vamos lá, vamos trocando ideia, falando aí, lado a lado, rumo a corrida perfeita. Um grande abraço e até a próxima, tchau tchau. Valeu, tchau tchau galera.